Olá, e hoje estamos no centro de interpretação, de circuito de visita à jazida com pegadas de dinossauro, o é? um nome de bocado é pomposo. Agora estamos ali aqui Agora nós estamos, estamos aqui e vamos para aqui para o 1, para o 2, para o 3, 4, 5, etc, 8 etc Sempre Temos aqui os jazigos de pegadas e isso tudo É que temos ali Ainda querem máquinas com flash, nós não temos flash nenhuma, etc. Fumes, vamos lá ver. É para aqui as pegadas. Vamos ali parte Parque Natural. Esta parte estrutural. Ali, de estrutural. o dinossauro É o número 2. com os dinossauros aqui estruturas em giras Travessilo, então, o, o que é que é isso que está aí? Não é nada? É mesmo, É, trazer o chapéu Sim, Acho escala é. Não, não, não, é. O que é que é aqui? É o 2. Temos aqui os dinossauros. Perceção Loja, Proteção, centro de proteção. Litros, tal, tal, tal, tal. Pegados de dinossauro. Vamos lá ver aqui. Bora? Vamos ver se está a este se calhar, não sei. Tem aqui o preciado da visita. Crianças jovens dos 3 aos 8, 3 euros e meio. Boa tarde. É okay, um Sim, sim. São... E inclui bilhetes de entrada. Oferta livre para gados dinossauros, ainda compro de bala superior, 50 euros. Ah, sim. Depois temos aqui várias A loja: réguas, dinossauros pequeninos, uma capa de chuva, um poncho. Olha, aquilo estava este. Muito efeito é de um negócio lá na gruta. de miradeira. Estás a ver? Canecas e várias coisas, e os mapas habilitados da Amanda. Para visitar, então, sim, sim. a visita é composta por três partes: sim. tem uma exposição, tem um filme e tem um percurso que pudeste com 2 km, 2 km sobre mais, ou mais, ou menos, etc. Certo. O aniversário, 4 km para jovens, 3 e dois, e até aos 12 anos. Até 15. São um dois adultos e um jovem. Agora, os jovens os adultos. Pega, é um um Perfeito. o filme dos dinossauros. É aqui, Ah, o é aqui. o filme. No centro-oeste de Portugal continental, um grande calcário revela um cenários surpreendentes e espécies singulares. Ligados de Monsauro. O que é isto? é isto? Aqui a formação da de... terra. Olha. As idades da terra. As várias idades. Os milhões de anos. O Big Bang. 1 um de Janeiro. Ali, homo Sapiens. Homo Zarex, etc. E lá que é isto. Interactivo. Ah, parece assim. Na minha delgada. O que é que parece que carregamos aqui? Uhum. Ah. Interactive. Bom, vamos. temos aqui. O trajeto. Vamos lá ver. Sim? Então, seção. E agora é para onde? Pois deve ser para ali para aquele lado. Temos ali o dinossauro que estava no filme. Então o Sila, gostou do filme? Não gostou? Acho que é mais bonito que o outro. Hein? Não há dos dinossauros? Hã? <risos> então? É sempre uma cética. Tem que ser alguém cético. O que é que ele tem? Olha, já viu pegadas de cão, olha. Estes, são recentes estas pegadas. Há é sempre uma pessoa cética. Olha. menos as Vamos continuar a a vida, Evolução. A pegadas. ali. Ainda ganhamos uns trecados. <risos> a Serra da Gurita. É, é um do Alentejo. Ao a Serra da Gurita. Já, viu? Fizemos lá o um filme. Ah, sim. Né? Fizemos o um filme, também podem ver aqui no canal o filme. Né, Kevin? Ah, <risos> Muita mais, até fizemos das grutas. Das minas? Das minas? Ah, Estás a ah, para aqui para este lado. Olha outra porra qualquer. Não, está aqui, exalta para cima. Está lá para cima. Olha ali, embaixo das grutas. Diz que para aí, Também diz que é para ali? Vamos dizer vai ter ali, por isso a que Aquela vai mais longe. É. Tá Qual é para mais longe? ir lá além. Ah? que ir por além. Ti, é por isso que queremos ir. Ah, oh, oh, é, Aqui acaba. Diz, aqui, se -se aqui acaba. Queria mais nada. Já aqui só a metade tá, <laughs> tá, tá, do percurso. Aqui é, que é gravar isto. Aqui é gravar é que isto. As pegadas estão ali embaixo, não é? Ah, vamos lá ver... Padreira do Galinha, a Paisagem Olha, temos ali as pegadas, né Serra de Aire, Bacia do Tejo, lá ao fundo Arrifo, Bacia do Tejo, né? tá, mas deve estar lá para aquele lado de lá, à custa-se a ver Luís de Vento, ali foi onde os objetos e vimos o cinema Vimos mal naquele caminho As pegadas também está para ali não, não consegue que muito. Parece que qualquer coisa é assim que as aqui aquela parte ali. E ali. Pelo menos é que consegue-se distinguir. Sim, ao longe. Então agora. O caminho agora é à volta disto. Se der a podreira, até descobrirem. Se é por ali, é porque eu disso. Então vamos lá. Não, não, não houve mais nada. É? Os bichos andaram assim e assim morreram logo. Morreram logo? Não pegadas nenhumas, a por aquelas duas fileiras. Pois, se calhar, só passaram por ali. Pois, ah, quer... Morreram osso Acho que eles jogaram-se do precipício. Ah, até a ver se não está para ali uns ossos. Quero se calhar, apanhas os ossos. Deixa-me ali o, o... o Bob ou o Bolinhas para... para ir à conta dos ossos. Ah, está. Até... O que eu presto é as pessoas te deixam enganar. Eu tenho certeza. É? Isto é sempre uma pessoa cética. Ah. é sempre uma pessoa cética alguns dinossauros, mas dizer que a terra né? é quadrada, não é não, Era não, não é que é eu é e tu? é é é é é é tu? Pegar os beijos dos ali, os dinossauros. Ainda fizeram um baile ali embaixo. Fizeram o quê? Um baile? Fizeram um Depois ali estão... estão ali cruzadas. Fizeram o um baile ali em baixo, depois abalaram ficou... e... Fizeram. E mataram-se ali. Ah, <risos> não tem que abaixo, não? Ah, sim. E aqui onde... Perdeu as botas. É. Mas também é assim é que chamam pessoas de peste chique, tem que ir vendo Tem grutas, tem milhas. Tem as pegadas dos dinossauros. Mas ainda são. Quanto é que tu pagaste por isto? Eu sei lá, tem que ter os <risos> bilhetes. É. Eu andava a comprar uma lata de tinta para fazer pegadas lá na vila. <risos> Então lá estás a perder dinheiro Oh lá na Serra da Gorita ainda a gente ganhava um belo dinheiro hoje E dava para ver os menos cercá-lo h 50 Também não foi muito É pelo filme se calhar Está lá que o gaiato foi para a frente mas algum bicho comer o gaiato <risos> Um bicho capaz de ir ao <risos> sauro <risos> Ou um bicho foador de dinossauro. E tem 70 metros, vê lá e tem a 70 metros, os maiores. Lá na ponta da vila mandava um passado. Mandava um passado, tinha que baixar a cabeça. Escolhe o Andrar. É ele que está próximo. É, já conhece a continuação que está tá a vir aí. E continua aqui à volta da padreira. É o percurso à volta da padreira sempre com os sinaizinhos a apontar para os dinossauros para ali que é o miradouro, até ali pedreira do galinha a jazida São as pegadas Query em inglês né? é assim é o Kevin vai lançar ali, correia para ali está com a pedalada toda hoje <risos> e vai depois amanhã para o resto o andamento, como é que vai andar? Andar pôr ali naqueles zig-zagos. Vamos ver as pegadas por perto. Vamos continuar. Agora o Lucila já vai ali e o Kevin vai ali. Vamos lá agora continuar para aquele lado. Kevin! Ah yeah. hey Kevin! Hey! o dinossauro <risos> e o Kevin é ao fundo e ele não se de que lado Aqueco. estamos aqui na pedreira aqui é a Fátima é. é o máximo como é que é Kevin? hoje vai lançar do Kevin É olha! É isto são é velhas sapinhas? Já são velhas sapinhas? É é de cobrelos! É cheio mas... é que estão os cobrelos? Estão ali ah, os Estão ali os ninhos, não é? Já, já, já, já vi, já o perdi! É, se é até o da A largulha interna! 5 metros! As pegadas, pé e mão olha o pé é mais grosso e a mão mais pequenina e as pegadas ali, trilho, V5 e percurso Estamos aqui, ok? Vamos lá ver as pegadas perto é por onde? É para aqui é lá. está aqui muito vento e em casa devem estar ali com bastante ruído do vento faz. Vou voltar um bocadinho a cama para este lado. pegadas pegadas devem ser até a parte branca, né? que eles marcaram isto. Aqui é para se ver bem. Deve ser é ali os dedos. Um pé meio com o outro. Talvez pegadas e o risco Aqui tem uma pontinha para passar por cima das pegadas. É e a ponte. É um ponto de madeira. Não tem nada de que é preciso, não nada de jeito. Aqui mais uma parte. Está ver? Um bom ponto. agadas aqui. Comeu, bem no centro da pedreira. Nem assim, percebes que cavarou isto de vela, só descobriu aqui era. Ah. Depois tens que cavar isto tudo. E mais. Depois é podia ver mais, né? Só depois que amareis, que cavares isto que cavares depois para tamanhas tudo. Não só que depois. As camada tem aqui? cada. cada. os Ali o dinossauro de ferro, que vimos lá no topo, vamos passar por lá. Vamos ali ver ali ao pé, de perto, vamos passam por ali. Passada pé, mão, pé mais grosso, a mão mais fino, pé mais grosso, a mão mais fino. Estão a ver? É para aquele lado, continua. O resto ainda deve estar subterrâneo. Se calhar, das pegadas, possivelmente, vai continua. Isto é por aqui ou por aí? Não, não sei o que, é que eles dizem aqui, as pegadas. Não estás assim, indo, não, saias para aqui. É por aqui. É por aqui para baixo. As pegadas é para aqui. Está então, é o sinal de pegadas para aqui. Vamos lá para aqui. Porra, é aqui a três. Deve ver mais qualquer, qualquer coisa lá para baixo. Vamos lá ver. O que é que se passa para aqui. O cais de interesse geológico. Espelho de falha. Está uhum, bem. Vem aqui qualquer mural que já foi apagado. Conceição. Arquiteto JP Marquinhos Barata. Já está feito o tempo. Já apagou o painel. Vem aqui os tipos de dinossauros. E as eras atuais, portanto, muito tempo Subi aqui as escadas. Dinossauros para cima, continua. Aqui era a É, a praia. Onde eles tomar banho. Já estava cheio de água, vinha aqui tomar banho, se calhar. Antes parece, é aí qualquer coisa assim, parece quase aí um... Um lago no deserto. É uma figueira pré-histórica? É a figueira pré-histórica? Pronto, falha, tem mais uma. Uma, pedra por... é Já uma.. uma pedrinha? Para a coleção? É, é uma pedra pré-histórica com quartos. Muito bem. <risos> Ainda fazia medronho, tá aí muito medronheiro, não né? é? É, me parecia que estava aí muito medronho. Se fosse lá tá passando a dor de mira... Deixa estar. Lá treva-vos, que é Deus dos noção. Um bom espaço. E a panorâmica A Lucila agora até larga as largas rodas. A menina consegue andar. A menina tem que bater bate as costas. Ah, vou ainda nos pés. Eu estou aqui com fino. A mim temos mais caminhadas para fazer. Basta para filmar. Temos que estar a conhecer aqui Portugal. Aqui para o pessoal de Youtube. Dinossauro. Feito é armação de ferro. O aço. O que é que é? Talvez esteja aço. Pronto, e estamos na parte final. Espero que tenha gostado aqui do parque geológico, né? gostei aqui dos dinossauros, aqui ao pé de, de Fátima e beijam a todos, continuo a acompanhar o canal, e, se não esqueçam de subscrever, até breve, sejam felizes não, não, pode ir por aqui. não, temos que descer, é só para vir ali baixo, é ali. sim, Até telecine, o que é que achou aqui do, dos dinossauros? Muito lindo! Muito lindo? Até de umas ervas hoje, bichito! <risos> pronto! o realmente os dinossauros! Sei que é preciso! Podemos ir embora que está tudo tratado! Está tudo tratado, pronto! Então, a gordinha já tratou! Olha o Kevin! O que é que achaste aqui dos dinossauros? Está <risos> fixe! Está fixe? A pena é ser é, se que a gente não os vê, não é? Não os Já estou em é é Eita, está ali outra placa já agora... Olha, Estás a ver Luciano, uma parte é para ti... Isto quero estar o na placa andy andy. Olha, e Olha, então tem um... um fóssil, não sei o que é que é mas tem... <risos> tem um bocado de preto, é um fóssil... É lá... Ai, que... Não se não Catrão, já tens de combustível... Não. O preço de combustível está agora e ainda vai escolher em mim nada... Diz que eu é petróleo... Como havia petróleo no beato. <risos> mau aja. Vamos <laughs> lá que parcou filho. Vai. Gas veiya mais desse. Já, já venha. Já, já venha.